Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluço Caio Não Abre vamos para mais um vídeo de Mortal Kombat nesse canal delicioso Sim, meus amigos, voltando aqui agora com aquele videozinho delicioso De Fatalities que deram errado, aquela animação feita pelo Riggs Que nós trouxemos aí a parte 1 Essa daqui é a parte 2, então tem muita coisa bem legal De velhas engraçadas pra gente poder conferir aqui Já deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal E ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal Marrega do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e o nosso querido Alanios em breve está de volta, meus amigos. ele ainda está se recuperando lá dos efeitos desse frio maledito, então vamos lá pessoal, deixa eu trocar nossa tela aqui, o vídeo já está devidamente preparado, assim como a gente mostrou para vocês na parte 1 galera, a gente está pegando esse vídeo aqui novamente do canal AZN Pikachu, porém ele foi feito pelo Riggs, os créditos é para esse cara aqui que fez e como a gente comentou no vídeo anterior, se vocês quiserem um pouco mais de informações acerca do trabalho dele, tem essa plataforma aqui do New Grounds que vocês podem acessar. Beleza, pessoal? Então, sem mais delongas, bora ver aqui que são 15 minutos de pura diversão e alegria. Vamos lá, hein? Vou deixar um pouco mais baixo aqui pra gente poder conferir nesse negócio com karma. Heavy Rainfall. Hum, uma chuva pesada. Ah, oh, continuação daquela fatalidade sub-zero. Olha, oh, descongelou. Ué? Beleza! E aí? Ih! e o piso! <risos> que isso, mano? O cara colou as partes dele ali no outro ali e soltou um pum? É isso mesmo? Nossa, mano, esse Jax ele é muito pilantra, né? Release Failure Hum... Finish him. Vamos ver o que vai rolar. Nossa senhora, Liu Kang! <risos> Nossa senhora, credo, velho! Ele encheu o Liu Kang, o Liu Kang encheu tantos, né? Inchou tanto que deu um pum e o gás voltou todo pro cabal, velho. Que que é isso, cara? É o que que falou ali? Street Combat? Friendship, né? Oh, wow. oh! Wow. oh wow. I don't think so. Eu acho que não. Nossa, mano, ele puxou a fala do Johnny Cage do primeiro filme, não foi? Mano, que da hora, velho. Que da hora Johnny Cage chegando ali <risos> no Raiden. Ele tá meio que remetendo ao anterior, do vídeo anterior, que ele fez isso. Ixi, Maria. Ué. Ah, ué. Sônia tá imune? Ué, marcou, ela pra... marcou ele pra alguma coisa. Vai chegar alguma coisa nele Liga, quer ver? Tá bom, mas entendi. Por que que o raio do Ken não fez nada com a Sônia, gente? Não tudo bem, ficou da hora, ficou da hora. The wrong tree, árvore errada. Vamos ver, vamos ver. Árvore errada? Vamos ver o que vai rolar com as árvores ali. Ué, beijou o que apaixonou? Ela apaixonou com a Lannis, rapaz. O que, que é essa? Ué? Aqui tô não rindo. <risos> no. Caraca, velho. A Nightmare o quê? Não li tudo. Vixe. Ó, oh, Spider. <risos> aranha. Mano, o Shao Kahn imitando lá no Shosenegger, mano. Caraca, velho. A voz igualzinha do Shosenegger. Puxando o sotaque dele, cara. Finish him. Vamos lá. Ah, mais um daquele portalzão lá. Eita! Ei, trouxe o Akuma, mano. Ah, eu tô de volta, não sei o que. Caralho, Eu nunca vou parar de matar você, ele falou. Hein, caraca, mano? Ele matou o Akuma de novo. <risos> Ó, take 2, hein? Ué, agora eu trouxe o Goku, mano. Uai Faz sentido, né? Demorou tanto o Wolf. lá. Vou aproveitar essa brecha aí, mano. Trouxe outro Nightwolf. Quem que ele vai trazer agora? Ué? Ah, o Alanis. Ah! Caraca! Eu vejo você no inferno! Caraca! Sniper! Que é isso, mano, que da hora, velho, que da hora. A word from our sponsor. Ah, uma palavra do nosso patrocinador. Tá. Ah, beleza, que as bombinhas de novo. Eita, falhou. Isso não aconteceu. Sure. Torg explosion. <laughs> right, you, don't <laughs> <laughs> you don't love explosions. You're probably wearing women's underwear. Just saying. <laughs> Torg weapons include everything good to work. Yeah. Explosion. Quality working Explosion. Commitment to customer service and the undy offer Sank <laughs> explosions! Wait, I have a question. Torg makes things explode! End of sales pitch! O que é isso? O é o que é que eu estou falando? que eu tô falando no Nossa, mano Os caras voam longe demais na zoeira, velho Pelo amor de Deus Que é isso? High Yeld Meal. Ah tá. sendo é da refeição. Nossa, mano, ali no, no fundo ali o cara preso na parede. Ah! Eita, soltou as bombas! Você tá doido? Eu, hein? Muito agressive. <risos> Quite a mouthful. Vamos ver. Você é patético e fraco. Eu ouvido inteligente. Eu Mano, esse Strike é um cara muito esperto nesses vídeos, hein? Porra. Tampou o ouvido, lascou a, boca, a bomba na boca da Sindel ali. cara tá fazendo uma zoeira muito doida com o Striker, velho. Um novo amigo número 2. Ah, me tema. Oh! Ué! Uh, oh, ghost person, Meu Deus! <laughs> Nossa senhora, velho! <véi. laughs> Something worth censoring. Ah, tá, é, é. Esse daqui, galera, eu tava vendo um pouco do vídeo, esse aqui não rola, não. Esse aqui não vai rolar de mostrar, não, galera, ó. Se vocês quiserem, o vídeo, eu vou deixar o vídeo original aí, tá? Aqui embaixo no comentário fixado e vocês dão uma conferida depois, porque... Tem uma... Porque ali, basicamente, é a tela escura e sons acontecendo. E esses sons ali, meu amigo, eu não tenho coragem de deixar isso no YouTube, não, velho. Depois da zica aí, ó. Então eu vou deixar o link aqui embaixo Vocês vêm aqui mais ou menos para os 8 minutos e 15 8 minutos e 10 Aí vocês conferem lá depois, vamos lá Ver qual é Ué, Quintaro tá fazendo o que, gente? Engachamento? A gente vai ter que fazer isso da maneira difícil Ih! Eu esmaguei você como um inseto Olha que da hora, mano Não aguentou o peso do bicho, não, cara Uma cama de falha, É isso? Ah, entendi a cama Eita Fez oh, <risos> <Bring it. risos> o certo fugir, mano Ué Ah, oh, ó oh. Coitado do Shinsung, mano. Dá uma benda, vamos ver. Ué? O negócio não tá querendo ficar, mano. Ah, cansei. Vou embora. Aquele bicho do Mario, esqueci... É que é bicho do Mario, mano O Smoke ele triste Porque tá todo mundo morrendo <risos> Ó, pequena caixa de horrores Vixe, lá vem ah! Que isso, mano <risos> Ué, isso é de um jogo de Super Nintendo, né? É, Reptile. Deu bom não, viu, filho? Vamos ver a próxima. Oh, uh. Ah, é daquele jogo que a gente trouxe vídeo pra vocês aqui com fatalidades. Nossa, mano. Esqueci o nome dele. É um jogo que só tem bicho de terror, eu acho. Caraca, velho. Que da hora. Muito doido, mano. Ó, a propaganda injustice que da hora, mano. Amo Dump. Vamos ver do que, que se trata esse negócio. Finish him. -se. Nossa senhora, ah, -se. agarrou o -se. míssil ali, ué. Mas pro de tudo. Hein? <risos> Caraca, mano! O povo é muito doido, cara! A maior criatividade dos caras é fora do comum também, viu? Falar com vocês. Por favor, põe no, me põe no chão aquele Cyrex bugado lá do primeiro vídeo. Você Ele é isso? Isso, mano. Something trágico to acontecer to you before o your agora. Ai, carai, velho! Meu Deus! Puxou e triturou... Pro... Nossa! Esse Sykes bugado é... tá... tá... Agressivo, hein? Jesus! Vamos ver, finish him. Tá acabando, tá? Hello. Hello. Hello. Ih, ele bugou o Smoke também. Oh, <laughs> You knuckleheads ain't even o right, F. Oh, alguém perguntar, eu matei você. <risos> oh, uma mensagem especial para alguém ali, alguém você sabe. Eita, rapaz. Need us me there waiting to put your back down. Meu Deus. É, agora acabou aqui, mano do céu Esse aqui ele foi bem mais além do que o primeiro vídeo, né pessoal? Muito da hora, cara Algumas coisas aqui ficaram meio... né Mas a maioria aqui ficou bem criativa, ficou bem engraçada Novamente, velho, os caras estão de parabéns por ter feito essa produção aqui Porque, como a gente comentou no primeiro vídeo, né? Não deve ser um negócio fácil de fazer, cara. Você pegar ali os sprites e trabalhar com ele de uma forma que você modifica algumas coisas que normalmente acontecem. Então fica um trabalho muito da hora, cara. E é algo pra gente poder prestigiar, então, meus amigos... Espero que vocês tenham curtido aí mais esse videozinho. Deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. E principalmente, se vocês quiserem, dêem uma conferida no trabalho do cara, mano, no Riggs aqui, naquele canal que eu mostrei pra vocês no início do vídeo e tudo. E naquela plataforma lá onde vocês podem ver um pouco mais do perfil do cara e provavelmente outros trabalhos que ele tenha feito também. E, mais uma vez, se vocês tiverem vídeos como esse aqui pra poder indicar pra gente, pra gente poder trazer no canal, fazer um react pra vocês e tudo. E até mesmo pra vocês conhecerem, caso vocês não tenham visto, deixa a mensagem pra mim ou pro Alanius nas redes sociais, tá sempre aparecendo aqui embaixo pra vocês aqui ó, o meu Twitter e o meu Instagram, segue a gente lá entendeu? E aí vocês podem mandar um direct pra gente com esses links aqui pra gente poder trazer no canal e obviamente a gente vai citar o nome da pessoa que mandar essas indicações pra gente, então eu vou ficando por aqui meus amigos, espero que vocês tenham curtido, beijo pra todos vocês, até mais é fuemos meus amigos